Salve, salve, queridos amigos do Envisa Taverna, sou o Colosso. E pessoal, hoje eu vou trazer mais um vídeo aí detonado, resolvendo a primeira etapa do mapa da Torre de Durlag. É uma das experiências mais frustrantes de Baldur's Gate, é esse mapa. Então, a fim de ajudar vocês, eu vou mostrar passo a passo como que você vai resolver todos os enigmas da Torre de Durlag... E aí você não vai precisar passar mais tanta raiva como eu passei. É realmente muito frustrante para quem chega a primeira vez. Então eu indico para vocês, pessoal, que assistam o meu último vídeo. Lá eu trago um pouco mais de detalhes a respeito dessa primeira sala. Mas aqui eu vou tratar passo a passo como resolver. Então vamos ao primeiro passo para... Resolver os enigmas aí da torre de Durlag. Então pessoal, logo aí no meio do salão, perto desses anões aí, vão ter alguns itens escondidos ali naquele ponto. Peguem esses itens, mas o mais interessante e importante é o que está dentro desse barril. Dentro do barril vai ter o cabo aí de uma baqueta, certo? Pega ele que mais para frente nós vamos usar. Descendo naquele corredor central que tem um monte de armadilha, mais ao lado esquerdo você vai achar uma passagem secreta, uma porta, e você vai achar o um Monumento do Orgulho do Durlag. Para você acionar ele, você tem que entrar nessa porta à esquerda, essa entradinha à esquerda, e ler alguns livros nessa sala aqui. Passando aí, pessoal, vocês vão encontrar alguns inimigos, nada demais, zumbis fracos. E vão chegar nessa sala redonda aí. O que vocês vão fazer? Vão ler livro por livro que está em cima dessa pedra aí. Falando dos feitos do Gurlag. E aí você vai conseguir fazer já o acionamento desse enigma. Depois você vai voltar para a sala anterior. Vai ver que acionou realmente o monumento. Depois você volta lá na sala onde tem aqueles outros anões lá. Você vai conversar com um deles e aí vai dar como resolvido o enigma. Estão ready. Agora, pessoal, nós vamos para essa sala onde tem aquele corredor central cheio de armadilha. Vocês vão pegar esse caminho da direita, mas toma cuidado, porque aí, pessoal, tem uma armadilha que te prende e pode ser um risco aí para a sobrevivência do seu personagem. Depois que você derrotou esses inimigos, você vai descer até esse local onde tem... Dois montes exploráveis aí. Você vai pegar dois itens importantes aí. Um deles, pessoal, é essa chave estranha. E o outro, é essa pedra azul aí. Tem um nome diferente aí, mas vou chamar de pedra azul. Essa pedra você vai entregar ela para um dos anões que estão lá no meio. E essa chave você vai usar logo aqui Sim, embaixo. Numa gaveta que está trancada. Dentro dessa gaveta... Como vocês estão vendo aí, vocês vão achar um botão de um motor. Você vai usar essa peça em uma outra salinha para ligar um motor para produzir um vinho, que eu vou mostrar para vocês. Nesse mesmo quarto, onde a gente abriu aquela gaveta, onde tinha um botão do motor, tem uma salinha bem nesse cantinho esquerdo aí. Dentro desse compartimento vão estar as uvas para você produzir o vinho mais para frente. Pega essas uvas e aí vamos para o próximo passo que agora nós vamos entregar a pedra azul logo para o anão. E aí vamos partir para o próximo passo. Aqui eu tô só mostrando para vocês, eu voltei lá no meio, entreguei a pedra azul para o anão e aí parti logo para o próximo passo agora gente, a gente vai seguir para o local onde a gente vai achar uma outra peça que forma a baqueta que vai servir para um outro enigma para ser resolvido vocês vão subir até o topo do mapa mais ao lado direito tem uma outra passagem secreta vocês vão atravessar tudo até o fim do corredor da direita Vão matar os inimigos que vocês encontrarem Vocês vão chegar num lugar que tem dois armários Um do lado do outro praticamente Vocês vão subir e aí vocês vão chegar nesse quarto aí Esse quarto é perigoso porque tem três inimigos bem fortes ali Esteja preparado, durma antes, salve o jogo E aí acaba de matar Matou os inimigos, pessoal? A cabeça da baqueta vai estar dentro desses armários aí. É só você pegar e aí pode ir embora. Aqui nesse local pessoal eu vou ensinar vocês a ligar o motor para poder produzir o vinho. Vocês vão subir a escada e bem nesse local aí vocês vão clicar. Cliquem até aparecer a mensagem que o motor está funcionando para certificar que vai dar certo vocês vão voltar a descer a escada e subir depois de passar pela porta vocês vão chegar até o local que produz o vinho aproxima o seu personagem o máximo que você puder do dispositivo e clica automaticamente vai aparecer uma garrafa de vinho no seu inventário pronto e essa parte está resolvida depois de resolver a parte do vinho pessoal vocês vão na parte superior esquerda do mapa. Vocês vão encontrar esse quarto e vão subir. Subindo, vocês vão encontrar mais à esquerda uma bigorna. Nessa bigorna, quando você clica nela, você vai fabricar a baqueta. Feito isso, pessoal, vocês vão descer tudo de novo. Desce esse corredor todinho. Quando você chegar ao fim do corredor, você vai subir. Subindo você vai você vai achar a sala onde você tem que tocar o gongo com a baqueta. É só clicar nesse local aí que tá tudo certo. Volta lá no início aonde estão os anões. Conversa com o anão que estava faltando e aí resolve esse enigma. Não clica no último porque pessoal agora vai ter uma luta bem forte contra os quatro anões. Então, salva o jogo, dorme antes de clicar no último anão. Para você derrotar esses inimigos, pessoal, o que você vai fazer? Você vai pegar os seus personagens mais fracos, vão deixar eles isolados. Porque bem no início da luta, eles vão soltar essa fumaça tóxica que mata bem rápido se você ficar dentro dela. Quando eles soltarem, se afasta, sai da fumaça e aí começa a luta. Aí é só deixar o pau quebrar, usa as magias que você tiver que usar. No meu caso, eu só estava com dois personagens no grupo, então não teve muita dificuldade. Como meu personagem está num nível bem alto e com equipamentos muito bons, eu não tive dificuldade para matar. pronto pessoal tá resolvido você pode voltar ali no meio aonde ficavam os anões ali que o próximo nível já vai estar tá disponível é só você descer e aí pessoal vai começar outra sala cheia de enigma difícil que eu custei a passar e no próximo vídeo eu divulgo para vocês deixa os comentários fala para mim o que vocês acharam se gostaram se querem a continuação. Da Torre do lag aí tem muito item bom dentro dessa dungeon. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijão para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.